Olha, a gente tá aqui na parte de oficina de aprimoramentos, vamos entrar aqui na parte de motor, eu coloquei esse motor I6 aqui, eu não gostei muito do som V8 desse carro, eu quero trazer ele um carro com a performance, mais com as características originais dele, então esse I6, eu achei o som bem parecido com o motor original do que o V8, né? Eu coloquei a transmissão AWD nesse carro aqui, fica muito bom, depois a gente vai fazer a configuração de tunagem, que manda mais a potência para traseira, para ele ficar com características de carro tração traseira e, com a potência distribuída para ficar melhor para a gente segurar ele. Aqui na aspiração deu para a gente colocar esse turbo único. Aqui na aerodinâmica e aparência, dá pra ver que eu não coloquei para-choque do Forza e nem aerofólio do Forza, porque eu quero manter as características originais desse carro. Aqui no pneus e os compostos de pneu, deu pra colocar esse pneu de rally, tá? Esse carro tá com aderência até legal para um carro classe A. Esse carro aqui, para você colocar na classe c 1 você teria que colocar pneu de corrida e aerofólio para-choque do Forza assim, eu não achei ele tão competitivo na classe S1, tá? Eu vou manter ele na classe A, eu acho bem melhor. Largura de pneu dianteiro não, e ele tá com a largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de aro eu coloquei esse aqui, você pode colocar qualquer outro, mas tem que ter o mesmo peso, tá? Senão vai ficar diferente a tonagem. Tamanho do aro dianteiro original, tamanho do aro traseiro eu coloquei no segundo estágio, porque se eu deixar no primeiro ele vai pra S1 e eu quero esse carro na classe A. Então eu tive que aumentar o peso da roda pra ele descer uma classe. Largura de pista dianteiro eu deixei original Largura de pista traseira eu coloquei no máximo porque eu vi que ficou verdinho ali no controle do carro. Então eu resolvi colocar. Conjunto de transmissão. Aqui na transmissão eu coloquei esse modelo aqui de 7 marchas. Porque se eu deixar o de 6 vai ficar na classe S1. E eu quero ele classe A. Então eu coloquei 6. Linha de transmissão não deu para colocar. Diferencial é muito bom colocar. Ele está com diferencial de corrida. Plataforma e controle. Freio a gente deixa original. né? Porque se eu colocar um freio aqui vai subir demais o nível do do carro, então não compensa. Molas e amortecedores eu coloquei o de corrida, às vezes nem precisa, eu coloquei para ficar bem fácil de controlar. Barra estabilizadora dianteira e traseira é sempre bom colocar, porque ajuda muito na manobra. Reforço no chassi eu não coloquei, eu acho desnecessário, só para aumentar o peso do carro mesmo. Redução de peso, eu coloquei o redução de peso aqui de corrida, ele tá com 1.300 kg 440 de potência, eu vou te mostrar as peças de motor que eu coloquei nele aqui. Entrada eu não coloquei, sistema de combustível eu coloquei de corrida ignição eu não coloquei escapamento. Eu coloquei o de corrida, eixo de comando, não válvulas também não, cilindrada. Não, pistões. Eu coloquei o pistão esportivo, o turbo único tá original. O restante aqui: arrefecimento de óleo, intercooler, volante do motor. não coloquei nada. Olha só, configuração de tunagem, tá bem padrãozinho. Ele, se você quiser copiar depois, lembrando que eu já fiz vídeo falando sobre tudo isso aqui e por que, que esse carro é a melhor opção que eu acho, né? Deixando ele. Original é classe A, tá? Tem vídeo aí no canal tá batendo quase 100 mil visualização vídeo de configuração de tunagem, um feedback muito positivo. Então dá uma olhada se você é novo no canal, já se inscreva para você não perder nada. Então para salvar a configuração de tunagem depois que você fez é só clicar em gerenciador, salvar a configuração. Aqui você tem que colocar o nome da configuração. Eu coloquei o nome de Racing porque geralmente quem baixa mais tunagem é o pessoal da Gringa para levar para as corridas online. Então Melhor colocar racing do que colocar drift, né? Porque o cara já vai saber que é para corrida isso aqui. Então eu vou clicar em selecionar aí, ele pergunta se eu quero compartilhar. Vou compartilhar. Agora eu vou trazer para você algumas corridas online que eu fiz com a galera durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá a partir das 9 horas, 9 e meia, a gente faz corridas online, testa os carros e troca uma ideia também, beleza? Então o link está na descrição. Se você é novo no canal, já aproveita e se inscreva. Tem lista de dicas na descrição para você também, tá? Esse carrinho aqui eu vi que a melhor opção para ele é uma classe A, né? principalmente se você quer manter a estética dele mais original possível, né? Tirando aquele aerofólio e o para aqui. Eu não gosto do design daquele aerofólio de jeito nenhum e eu acho que nesse carro aqui não ia ficar legal. Então a melhor opção nesse caso seria colocar ele na classe A. Você pode até tentar colocar ele na classe S1, mas você teria que colocar aerofólio para choque do Forza. E eu acho que ele não seria tão competitivo. Aqui na classe A dá para você se divertir se caso o pessoal não apela. E principalmente quando você larga em uma boa posição. E tem um fator de conhecer a pista também, né? Esse Nissan Z ele tem um design bem exótico, né? A primeira vez que eu vi esse carro eu fiquei com o um pé atrás. Eu acho que muita gente do chat também ficou assim. Mas depois a gente se acostuma, né? Que nem o um Ford GT. A gente sabe que esse Nissan Z 2023 ele foi projetado para ele pegar a herança da série dos Nissan Z, né? Tem outros modelos também. Então dá para a gente perceber características de outros Nissans da série. Z nesse carro. Eu tinha pesquisado sobre ele até postado no último vídeo né, que esse Nissan Z, ele também utiliza o motor V6 3.0 só que é um motor que tem mais torque e mais potência. Então é um carro que tem uma vantagem em relação ao anterior eu vi o pessoal testando ele tração traseira, não é tão fácil de controlar, mas ele é um carro legal, só que eu fiz essa versão aqui que eu achei mais segura, principalmente para jogadores iniciantes. Quando eu conseguir comprar mais um carro desse, porque esse carro é raríssimo né? hoje no jogo, não tem como pegar ele por enquanto. Eu acredito que vai demorar um pouco. Eu quero fazer uma versão dele RWB, com o motor original. Deve ficar um pouco interessante, principalmente para quem tem mais experiência no jogo. Ele já vem com o motor V6, né, que eu falei. E ele vem com câmbio manual de 6 marchas, para a galera que é purista. Né, isso é bacana, a Nissan, trazer isso aí. E ele tem a opção do câmbio automático também. Que tem muita gente que gosta do câmbio automático. Né? Eu prefiro o câmbio manual. Vai ter um monte de gente me zoando aí nos comentários. Você tá vendo aí que não é um carro mega apelão. Apesar dele ser um carro bom de manobra, assim. Tem uma velocidade bacana, uma aceleração ok. Mas o que ele entrega é isso aí, né? Não tem como a gente tirar muito peso dele. Eu acho que o nível dele veio muito alto aqui no Forza. Eu acho que o nível dele tinha que ser um pouco mais baixo. Mas pelo menos dá pra gente se divertir no modo online. Principalmente se a galera não estiver apelando. E se você quem, se você conhece bem a pista, né? E Quem conhece melhor as pistas, vai Vai ter um pouco de vantagem em questão de pontos de frenagem, onde você deve frear ou não, onde você deve passar na linha sem precisar frear. Então, essas coisas contam muito e dá para você se divertir, tirar uma onda com um carrinho desse. Então, se você tem experiência no jogo, dá para levar para o modo online. Esse carro aqui no, no modo campanha ganha todas as corridas na classe A de boa na categoria de corrida de velocidade. Agora eu vou trazer para você uma corridinha de circuito, né, onde você tem que aprender bem a respeito do traçado. Tá? O pessoal até me perguntou, Muca, me dá cinco informações aí de como eu melhorar no Forza. Eu anotei algumas que talvez pode ser interessante, por exemplo, a que eu havia falado antes. Aprenda o traçado da pista, é muito importante, principalmente quando você pega uns carrinhos... Que não são tão competitivos, né? Isso vai te dar vantagem quando você pega um lobby aí aleatório. Às vezes, não tem jogadores correndo comigo. A galera que é mais viciada que corre na live, eu pego um lobbyzinho aleatório. Eu gosto de pegar uns carrinhos mais fracos porque dá para você se divertir jogando com outros jogadores que estão com carros melhores, mas você vê que os caras estão um pouco perdidos em questão de frenagem e tal. Essas coisas que é muito importante. Então, é muito importante. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é o traçado das pistas. É bom você você estudar as pistas e memorizar os pontos importantes, né, os pontos de frenagem. No Fórmula 1, por exemplo, a gente aprende as curvas os saltos, né, Fórmula 1 tem muito bump, onde você perde o controle do carro e roda, então é bom você saber onde é que tá aquele bump em determinada curva, os pontos de ultrapassagem também é muito importante para você não meter o louco numa curva que não dá para você ultrapassar que é uma coisa que acontece muito no Forza, né às vezes o pessoal quer dividir umas curvas onde o checkpoint tá bem estreito, aí às vezes ou você perde o checkpoint ou você mata o cara outra dica interessante que tem na descrição do vídeo, né, tem uma lista aí para jogadores iniciantes, é a questão das assistências, né? Porque quanto menos assistência você utiliza, mais rápido você fica no jogo. A única assistência que eu utilizo hoje é a linha de frenagem, porque é uma coisa que é muito boa, que dá vantagem aqui no Forza, principalmente se você não tem tempo para treinar. Recentemente eu testei o Hot Wheels que entrou na Game Pass e eu não gostei dele justamente porque eu vi que eu teria que aprender os pontos de frenagem de uma porrada de pista. Aí eu já vi que meu tempo ia ficar curto, porque quando você entra num jogo diferente, que tem um monte de pista e você é obrigado a decorar, se você não decora os caras que estão jogando lá há muito tempo vão destruir, entendeu? É por isso que eu acho muito importante quando o jogo ele tem uma linha de traçado para não te obrigar a treinar em todas as pistas. O Forza tem essa vantagem que em outros jogos a gente não tem, né? Por exemplo, Need for Speed mas pelo menos o Need for Speed não precisa, né? Porque o Need for Speed quando você entra na curva, automaticamente ele Dar uma segurada no carro para você, mas já o Forza ele tem uma pegada um pouquinho de simcade, então você tem que ter uma ideia, né? Tem que ter um ângulo para entrar na curva. Eu já fiz vídeo sobre como fazer curvas no Forza Horizon 4 que você pode utilizar essa dica aqui no Forza Horizon 5. A dica está na descrição. Outro ponto interessante que eu percebo que muitos jogadores, principalmente os iniciantes, acabam pecando nisso é a questão por optar por carros mais rápidos, né? Ou seja, Escolha veículos que sejam mais rápidos e mais ágeis para você ter uma vantagem sobre os demais jogadores. O que, que eu quero dizer com isso? Tipo assim, se você entra numa sequência de três corridas e tem duas corridas de circuito, eu vou optar por carros que tem mais manobra. Se eu entro numa sequência onde, onde tem duas corridas de velocidade e uma corrida de circuito, eu vou optar por aquele carro que tem mais velocidade final e um pouco menos de manobra, porque eu preciso mais de velocidade. Então você tem que ter essa estratégia. Antes de você entrar na corrida, outra coisa é a questão da configuração de tunagem, que é muito importante você saber. Tem lista de top carros no canal aí para você ter uma ideia dos melhores carros e o modo rivais também para você treinar e melhorar suas habilidades. Se você quer ser um jogador melhor no Forza, vai no modo rivais e treina com seu fantasma. Tem vídeo aí no canal mostrando também como você faz para treinar com seu fantasma. Então é isso. Eu só queria trazer a configuração de tunagem desse carro porque eu vi que tinha muitos jogadores que pediram e eu achei isso. Estranho que muitos criadores de conteúdo apenas ignoraram ele, né? Então, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e até o próximo vídeo.